Pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho E dessa vez galera, eu tô aqui pra fazer algo épico com vocês Manos, vocês lembram que eu avisei que as cartas lendárias estariam disponíveis pra serem vendidas com ouro Na lojinha de cartas e aí, e aí, e aí Eu consegui, é disponibilizado aqui pra eu comprar com 40 mil de ouro O mineiro, o mineiro Eu sou mineiro, tá galera, vocês falaram que eu imitei mineiro é, errado <risos> no vídeo anterior, mas é que eu forcei a barra, mano Eu sou mineiro, só você veio falar no porta, tá? Então, olha só, 40 mil de ouro Eu não sei quanto custa pra você comprar uma segunda carta Eu comprei aqui 100 mil de ouro Ah, você tá com 87 Porque eu atualizei o meu mago pra nível 8 Atualizei minha x besta pra nível 5 Vocês viram no vídeo onde eu gastei as gemas Que eu tava com algumas coisas que eu não tinha ouro pra poder atualizar Aí o que, que eu fiz? O que, que eu fiz? Pensei, putz, o que, que eu vou fazer, mano? Você pareceu um mineiro pra mim Vou no portal dos créditos, comprei 14 mil gemas, comprei 100 mil de ouro e gastei uh, um pouco do ouro pra atualizar a minha x-besta, meu mago e o meu, minha fornalha também, que tava ali prestes a ir pro nível 8, beleza? Então, vamos comprar aqui, olha só, um, uma carta lendária custa 40 mil de ouro, é muito caro. Mas se você fizer uma regra de 3, você vai ver que compensa bastante, tá? Porque uma carta lendária sai, tipo assim... Quase menos da metade de um valor de um, baú, de um baú super mágico. Porque, galera, 100 mil de ouro custa 4.500 gemas, que é menos do que o valor do baú super mágico. E a probabilidade de você conseguir uma carta lendária no baú super mágico não é tão grande assim. Então, vale muito a pena comprar o mineiro. Você fala assim, é caro? É muito caro. Caro pra caralho. Mas... Vale muito a pena, matematicamente falando, você comprar uma carta lendária na lojinha, do que você contentar conseguir elas no baú super mágico. Lógico que a gente tá a gente tô falando só da probabilidade da lendária. Se você somar é, as cartas épicas, as cartas raras, as comuns que vem no baú super mágico, e inclu, incluindo o ouro dele... Vale muito a pena você comprar o Baú super mágico, mas se você quer especificamente uma carta lendária, se você quer desbloquear a sua primeira carta lendária, vale a pena você comprar na lojinha, cara, vale muito a pena. E a minha loja vai encerrar em 9 horas e aí eu vou ter que comprar isso aqui agora e eu resolvi gravar pra falar um pouco disso com vocês, tá? Vamos comprar aqui então uma carta e ver qual é o valor se você quiser comprar duas. Vamos comprar uma, beleza, desbloqueei. E manos, olha isso, cara, pra você comprar a segunda é 40 mil de ouro. É muito caro Aí já não sei se vale a pena, galera Mas se liga, desbloqueei o mineiro, cara Eu não tinha, não tinha conseguido o mineiro E olha só, acabei de desbloquear o mineiro De nível 1 Eu tenho o Spark de nível 1 e agora falta pra mim a Lava Round e quem mais que falta? E agora, pra mim, a única carta que falta é o Lava Round. Eu já tenho o Mineiro, tenho o Spark e tenho o Mago de Gelo e a princesa de nível 2. É a única carta lendária que eu tenho no nível 2, quase no nível 3, praticamente, né? Faltam duas cartas, né? Quase, na metade. Mas enfim. E agora o que eu vou fazer com esse restante, esse restante de gemas? Eu pensei, manos o que eu posso fazer? Eu posso comprar um baú super mágico, ou ir acabar comprando outros baús mágicos, por exemplo. Ou eu posso vir aqui e comprar vários baús gigantes. Por que, que eu pensei em comprar vários baús gigantes? Vários não, alguns, né? Porque, manos, eu tô aqui no nível é, 10 e algumas cartas raras minhas ainda estão no nível 7. E proporcionalmente, se você tá no nível 10, as suas cartas raras devem estar mais ou menos aí no nível 7 ou no nível 8. Então eu quero que as minhas cartas raras, algumas, pelo menos é, um pouco delas, Alcancem o nível 8 Incluindo principalmente o meu corredor O meu mago eu já coloquei no nível 8 para vocês terem uma noção, uma carta nova Eu já tenho no nível 8 E quem sabe, conseguir algumas cartas comuns No nível 11, por exemplo, uma carta que eu estou usando Bastante atualmente, que é o gigante real E eu gostaria muito de ter ela no nível 11 Então o que eu pensei? Vou abrir os baús gigantes. Esse restante, vou conseguir bastante ouro para atualizar as minhas tropas. E vou conseguir, é, talvez, atualizar algumas tropas aí para nível 8 no, no, nas raras, nível 8 e comuns no nível 11. Lembrando que a probabilidade de você conseguir uma épica aqui nem vale a pena, porque é uma épica só que vem. Então, esse baú aqui é destinado basicamente a. Cartas comuns e cartas raras, e vale bastante a pena, você, se você quiser aumentar o nível das suas cartas comuns e cartas raras, comprar o seu baú gigante, ok? Então, vamos lá, vamos abrir baús gigantes, pra gente ver se a gente consegue alguma coisa, olha, 27 é, cavaleiros, 30 cartas raras, tá vendo? Ó, olha só, mais um nível de flecha, muito bom, minha flecha ainda tava no nível 9, então já olha só... E agora sim, eu tenho praticamente todas as cartas comuns, eu acho que todas talvez, no nível 10. Boa demais, muito bom. E agora vamos vou abrir mais baús gigantes. Ó, uma carta, uma carta épica, tá vendo? Quando vem, vem uma carta épica. 31 cartas raras, do foguete no caso. E 272 cavaleiros. Aí ó, faltava o cavaleiro pra nível 10 e agora não falta mais. Beleza. E eu vou me aproximando no, do nível 11 também, né? que é muito interessante, olha, 115 canhões, beleza, 159 choques, muito bom também, 30 valquírias, excelente, eu uso bastante a valquíria, vamos abrir mais, 1600, uma carta épica, 30 cartas raras, e 273 cartas comuns do espírito de fogo, que também estava no nível 9, e agora, cara, será que eu ainda tenho carta comum no nível 9? Eu acho que não, hein, mano. Agora, se vocês repararam uma coisa muito interessante? Só veio... A, as cartas que mais vieram foi exatamente as cartas que estavam no nível 9. Será que essas cartas vão se repetir? Eu acho que não. Porque isso aqui é o sistema do jogo tentando equilibrar as minhas cartas. Ele quer que eu fique com todas as cartas no nível, no nível 10, já que a maioria delas já está no nível 10, né? Então, olha só... 20 cartas comuns e 274 cartas raras, que inclusive assistava no nível 9. E agora vai atualizar para o nível 10. Olha só galera, vocês mais do que comprovado que o sistema do jogo de fato influencia no seu gameplay para você conseguir é, equilibrar as suas cartas. Outra coisa que eu estou reparando é que o, o equilíbrio das cartas também acontece em qualquer nível, tá? Então não sei se acontece isso com lendárias, talvez deva acontecer... Mas assim, vocês podem reparar que as cartas raras que estão vindo, não veio nenhuma Fornalha, provavelmente nem vai vir, porque ela é uma carta que já tá no nível 8 e as minhas raras, a maioria delas estão no nível 7. Então, a, o sistema do jogo vai tentar compensar para trazer todas as minhas cartas para o nível, nossa, um gigante, para trazer todas as minhas cartas para o nível 8. E vai ficar vai demorar bastante, mano. Vai demorar bastante porque vem de 30 em 30, eu preciso de mil <risos> E vamos lá, 272 bárbaros, show de bola, 57 espíritos de fogo, né, ele tá com a mesma probabilidade dos outros, tá vindo muita bola de fogo, velho, muita bola de fogo mesmo, putz. 272 arqueiras, vamos lá, vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir, 131 canhões, 142 morteiros, 31 foguetes, nossa, o foguete tá perto, velho, e vamos lá, 22 goblins lanceiros, 31 valquírias, valquíria tá perto, boa, boa. 251 Espíritos de Fogo. Mano, o sistema do jogo quer que eu tenha as cartas novas no nível 11. Puta que pariu. 53 Cavaleiros. 30 Torres de Bomba. E 221 Hordas de Servos. Muito bom. Horda de Servos eu tô usando demais. Sempre usei, sempre usaremos. Horda de Servos é uma carta, é uma das cartas, melhores cartas do jogo. 31 torres Infernos. E 272 Hordas de Servos. Boa, moleque. Horda de servo nível 11 aí na área, hein. Vamos lá, até o finalzinho, será que a gente consegue? Um Golem. 30 Corredores, muito bom. 273 Goblins, que eu também uso. Também é muito versátil. Não é versátil, mas é muito bom o Goblin. E 182 Choques, muito perto do nível 11. 31 Bola de Fogo. A Bola de Fogo quer chegar no nível 8, mano. Só falo isso. E 171, uma carta épica. 30 Corredores. Boa! 273 Cavaleiros. Cara, o Cavaleiro tava no nível 9, agora já tá quase no nível 11, velho. Um Príncipe, 31 Cabanas. E olha só, Cabanas do Bárbaro de nível 8, Uma primeira carta rara de nível 8, e choque de nível 11, excepcional choque de nível 11, olha só, inclusive tá no meu deck, depois eu vou fazer um vídeo sobre esse deck, que eu vou te contar mano, muito bom o deck, e muito versátil, utilizando aí algumas das modificações, utilizando as vantagens de algumas das modificações dessa atualização, e olha só... Cabana de Bárbaros de nível 8 Beleza na represa Primeira carta de nível 11, meu choquezinho Muito bom, muito obrigado a você que assistiu Até aqui, se você gostou, não se esqueça de deixar O seu gostei, por favor Se inscrever no canal, caso você tenha gostado Do conteúdo, muito obrigado mesmo A você que ficou até aqui, não se esqueça de deixar Nos comentários as suas opiniões, suas sugestões Muito obrigado mais uma vez Falou, um grande abraço do gordinho E até a próxima é! É...